fica muito triste saber que um par de tênis, Faz entendeu? Tem tanta gente aí que que já não está usando mais o tênis, mas o tênis ainda dá para ser, entendeu? Aproveitado aqui com a molecada e esse tênis não chega, não chega aqui. Olá, tudo bem? Aqui é o Thiago, dessa vez o Thiago do Corrida Perfeita, um dos fundadores. Vocês não estão com o André aqui, estão comigo nesse vídeo. Para falar um pouquinho do projeto do professor Manuel Avaristo, o projeto Clube dos Descalços, que funciona aqui na, no Recanto das Emas, a região é, de Brasília, onde fica a nossa sede. né? E esse projeto, se você não sabe, a gente ajudou eles por meio da Live Solidária, que foi feita no dia 11 de julho, durante a pandemia. Estamos aqui todos de máscara, né? de repente você está vendo esse vídeo aí em 2025 <risos> para frente. Nós estamos aqui no meio da pandemia ainda, tomando todos os cuidados. E a gente fez esse esse trabalho com a live solidária para ajudar o projeto do Manuel, que é um projeto do Manuel, perdão, projeto bastante importante aqui na cidade, já formou muitos campeões. A gente veio nesse vídeo prestar um pouquinho de contas, principalmente para quem nos ajudou. Estamos aqui também interessados em continuar ajudando o projeto naquilo que for possível, porque eles precisam de muitas coisas, né? Então, Manuel, primeiro, você é presente aí, fala quem é você no esporte. Eu acho que é importante a gente conhecer a história desse cara que eu tive a oportunidade de conversar com ele muito antes de fazer a formalização do, no esquema da live, né? E vi que ele é um grande homem no esporte, grande homem aqui na pista também, onde ele ajudar a galera. E eu quero que você fale não do projeto, Sim. não das nossas doações, fale de você, quem é você na, é... na corrida no Brasil. Meu nome é Manuel Evaristo, eu sou do Rio Grande do Norte, de uma cidade chamada Curras Novos, que é um celeiro de atletas. E eu fui atleta até os 30 anos, é, corri marcas importantes, né? Corri 28 nos 10, corri 14.05 nos 5.000, é, fui recordista do Norte-Nordeste. E aos 30 anos eu, eu me dediquei a, a, ao trabalho com a molecada, veio para, veio para DF, né, vim para o Brasil. DF, lá, vim do Rio Grande do Norte. E iniciei esse trabalho aqui com a molecada, essa cidade era toda descascada, era, uma, era, um, era um assentamento. E eu comecei a fazer uma corridinha, já estava naquele processo de desaceleração para não, não, não parar. 30 anos nessa época, né? Estava com 30 anos, para não parar de imediato, né? De vez em quando bati aquela depressão é, da falta da atividade física e eu cumpri tudo direitinho. Eu desacelerei como, como um atleta de rendimento deve desacelerar. Eu fui aos poucos, é, soltando a corrida, os treinamentos competitivos, intervalados, fui ficando para lá. E eu comecei a tomar conta de, de, de um grupo de garotos aqui. Aqui era um terreno baldio onde o pessoal jogava lixo e eu comecei a correr atrás daqueles postos, não tinha nada disso aqui, não tinha asfalto aqui na cidade e vinha é, aqui por trás e começou a aparecer uns garotos para cá, eu comecei a chamar e falar com as famílias e os garotos foram aderindo, os pais foram trazendo as crianças, isso aqui era um campo de futebol. Só que não tinha futebol, a comunidade parece que não gostava de futebol uhum. e findou que eu pedir à administração para fazer um simulado de uma pista de atletismo. Na época era de barro, né? Toda de barro. Aqui só passava a máquina, não tinha, não tinha borda, não tinha nada, né? Sim. E eu marcava com cal. Marcava, eu tinha um, eu fiz uma maquininha de marcar é, com a lata de leite e um cabo de vassoura e eu marcava, ficava bonitinho, parecia uma pista de atletismo oficial, quem visse de longe. Sim. E daqui surgiram muitos talentos, é, revelamos muitos atletas é, é, para representar o Distrito Federal e o Brasil em competições sul-americanas e mundiais. Cita aí um dos principais histórias é, de sucesso. Iniciou com o Reginaldo que de Oliveira, aqui. que é Maninho, que é uma pessoa conhecida aqui no, no, no, no, no, no cenário brasileiro, aqui no Distrito Federal, que é do Supertime. Sim. Maninho, Reginaldo de Oliveira, que foi para Mundial, campeonatos brasileiros, sul-americanos. É, teve o privilégio de viajar para alguns países. E depois veio o Lucas Veloso, campeão brasileiro, é, campeão sul-americano, de provas de velocidade. Veio Diogo, medalhista brasileiro. Zeneide, meda... campeão sul-americana é, na Copa, Copa time... Sul-Americana de Cross Country, né? Sim. Campeão é o que não faltou aqui, não, né? Até não, não faltou. É. É. E daí, Vida Aurora, Glaucia, que foram, foram terceiro do mundo na França. Sté foi campeão mundial na Turquia. Né? É... Leonardo, sexto do mundo na Turquia. É, Vida Aurora recente, é, vice-campeã sul-americana na Colômbia, é, no Paralímpico, nós temos o um índice pro, pro, pra, pra, para a Paralimpíada, né? a Rayane, que também saiu daqui. A Hayane ganhou o Grand Prix na Alemanha, foi, a, foi eleita a melhor atleta do Grand Prix, ganhou o Mundial agora em Doha, no Catar. Vou Fazendo te dar uma interrompida aqui, porque tu já me contou essa história toda da galera que você já formou. Se a gente for contar todo mundo aqui, a gente vai ficar até amanhã é. gravando esse vídeo. sim é, Mas o, o, voltando a esse ponto especificamente dos campeões, quando o Manuel começou a contar a história e falar a história dele aqui com, com, essa, com essa turma, né, depois que ele começou a, a sair do nível profissional e começar a ajudar essa, essa, essa turma carente aqui na cidade do Rio Campo das Emas, eu vi que realmente ele tinha um trabalho muito sério, né, Manuel? Um sim. trabalho realmente... Ele é um profissional de educação física formado. E assim como a gente no próprio Corrida Perfeita, junto com o próprio Andrei, que é um bastante estudioso do esporte. Eu vi no artigo do Emanuel a mesma situação, de realmente uma pessoa que estuda muito, que leva muito a sério né, o trabalho dele, o estudo dele na prática. E isso, na, na verdade, evidencia o tanto de campeão que ele formou. Né? De onde é que saiu esse tanto de campeão, que as pessoas se impressionam que, ele já, que já saíram daqui, fazem sucesso aí nos seus clubes, na seleção, e muitas vezes nem sabem quem foi esse cara aqui que... Preparou essa galera na base ainda, verdade, né? que é onde começa toda, toda a história. E a gente fez as doações, né? fez a captação para as doações lá na nossa live, no primeiro momento, depois que conheceu mais de perto o projeto do Manuel. E... Naturalmente, por ser uma região carente, esse projeto, não só hoje, com a pandemia pior ainda, talvez a situação, né, Manuel? Mas sempre Sim. demandou muito recurso, né? Sim. Hoje a gente fez aquela captação na live, eu não tenho problema em falar abertamente aqui, porque a gente teve que divulgar na live, para quem doou, né? Sim. primeiro momento, nós fizemos uma captação aí, somando a doação do Corrida Perfeita com a doação levantada na live e também somando um total de materiais ali, temos um, um valor a mais que a gente trouxe para vocês, mas em recurso mesmo aí próximo de uns 7 mil reais, né? Hoje, o que, que vocês estavam mais precisando e o que, que vai ajudar esse dinheiro para você? Primeiramente, eu já vou me meter antes, porque isso. eu sei que esse cara ficou aqui trabalhando mal um tempão e voltando agora na pandemia sem receber nada, é né? então isso é, realmente é algo a, a deixar registrado aqui. Então, eu acredito que é parte do seu recurso é para você se manter também aqui, mas no geral, falando do projeto, o que, que as doações que chegam para você, como essa do Corrida Perfeita, financeira mesmo, e outras que possam vir a chegar, o que, que mais ajuda aqui para a meninada quando está em período competitivo também, quando voltar às competições, porque tem garotos já competindo também, né? Mas no dia a dia, de forma geral, conta para a gente como é que as doações ajudam. Olha, um garoto está treinando para uma competição, é, lutando por uma vaga no, no, no Campeonato Nacional, um tênis, às vezes falta um, falta tênis, um tênis aqui, aqui falta, pessoal, né? falta um tênis, falta uma sapatilha, e a gente fica buscando, de qualquer forma, para calçar o garoto. É gente... recurso básico. É né? recurso básico de um atleta. É, às vezes não tem um relógio é, para pegar uma rodagem, entendeu? É, uma cesta básica. Porque às vezes ele e só vive do treino, a família mínimas, também tem né? dificuldade, não né? básico também, de um também. ser humano, né? E de um atleta é calçar, vestir, não é verdade? É, para que ele possa ter um pouco mais de tranquilidade, entendeu? E de segurança para treinar, entendeu? Se sentir um atleta, na verdade. Porque quando a gente vê um garoto desse chegar no centro de treinamento é, sem o tênis, a gente pergunta, cadê o tênis? Pessoal, meu tênis rasgou. E você não poder fazer nada é muito doído, é muito doído, né? Porque em outras épocas, se ele chegasse sem essa condição, é, eu iria na loja com ele, né? Eu estava numa condição, vamos dizer, confortável, né? E eu podia ajudar esse garoto, né? Então, a gente fica muito triste saber que um par de tênis, Faz... entendeu? Tem tanta Limita, gente né? aí que, que já não está usando mais o tênis, mas o tênis ainda dá para ser entendeu? aproveitado Exato. aqui na, com a molecada. E esse tênis não chega, não chega aqui. Então, agradecer a todos aqueles que têm feito alguma coisa a iniciativa do Thiago de, de, de, de poder ajudar... Do Corrida Perfeita. Do Corrida Perfeita. <risos> é, justamente, do Corrida Sozinho, Perfeita, é, poder ajudar esses garotos, entendeu? Esses garotos, eles vêm para cá com um sonho também, entendeu? Eles sonham também, eles assistem televisão, eles veem os atletas competindo, assim mas eles, eles não entendem que vai trilhar um caminho com muita dificuldade, entendeu? com uma dificuldade bem maior do que os outros. Sim. E... e, e essa iniciativa do, do Corrida Perfeita de, de ajudar, de fazer a live e captar um recurso é, para a gente poder trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, foi fantástico. Eu só tenho a agradecer a todos aqueles que, que apoiou, que doaram, ajudou, né? que Muita contribuiu, né Muita Sim. gente que conhece o esporte, sabe as dificuldades que nós passamos. É, tem muitos atletas aí que também que estão passando por um momento difícil, mesmo assim doaram um par de tênis, eu tenho certeza uhum. que aconteceu isso, doou um material. É, você trouxe o material, as camisas, os, os, algumas coisas muito importantes para esse garoto, as bermudas. E isso vai contar muito né? ao longo desse, desse, desse resto de ano. Sim, a gente quer fazer muito mais né, por vocês. A gente tem, tem, tem se aproximado aqui para conhecer, de fato, o teu projeto aqui de perto. E ver onde a Corrida Perfeita pode ajudar mais. É, a gente vai dar um jeito aqui de, de repente, deixar alguma coisa aqui na descrição do nosso vídeo onde as pessoas possam ter a oportunidade de doar também, de repente querer enviar um tênis, vamos dar algum jeito aí, Corrida Perfeita a gente é mais de fazer, depois ver é que, é que, é que é resultado que dá, né? Justamente. E vamos ver o que a gente pode ajudar mais nesse sentido, das pessoas que nos seguem, mas também o Corrida Perfeita, como já te falei antes aqui, a gente está buscando conhecer mais o projeto para poder ajudar de forma estruturada. Mas para a gente fechar esse vídeo, Manoel, eu queria que você falasse para as pessoas mais sobre o aspecto social, né? Para a gente ter uma demonstração de qual a importância desse projeto, muito mais do que levar pessoas para competir, para formar profissionais, né? E é. a gente sabe que, sei lá, de 100 que entram aqui, 2, 3, 5 vão fazer algum sucesso Justamente. e ter um resultado para a sua Justamente. vida com o esporte. É. Mas o resultado que a gente espera para os outros... 96, 98, é outro, né? Conta um pouquinho sobre essa questão social, ainda mais um trabalho feito, sendo feito numa região carente da cidade, né? Eu que também vim, na, cresci, nasci numa região carente aqui, sei como é que é a realidade. E fala um pouquinho da importância disso para o ser humano, né? no final das Sim. contas, que acho que é o grande ganho que a gente tem quando a gente contribui com um projeto como esse. Verdade, Tiago Tiago eu costumo dizer que o atletismo é uma grande ferramenta de inclusão social. É... Eu venho desse processo, né? Uhum. Eu fui descoberto com 11 anos no interior de Curras Novas. É... Foram lá para. Figueiredo foi até Curras Novas para tentar montar um grupinho. Um grupinho. Quem me treinou primeiro, né? Levou o meu irmão, foi meu técnico, na verdade, foi quem me passou todo o meu conhecimento. E de lá me levou para Natal. E eu sou de uma família de 14 irmãos. Meu pai é analfabeto, entendeu? Meu pai faleceu ano passado, que Deus o tenha, e, mas ele me ensinou muito. Quando ele viu que eu gostava de correr, ele disse, meu filho, você gosta de viver nessas carreiras, que ele chamava assim, nessas carreiras, continue. E foi uma das grandes coisas que, que, que, meu, que meu pai fez por mim, porque... né? Mudou a história da minha família, eu pude ajudar os meus pais, eu consegui comprar quatro casas para os meus irmãos lá em Natal, de lá do aeroporto Augusto Severo, com dinheiro de corrida. Comprava o lote e depois ia construindo. Uhum. Então, é, mudou a história da minha família e mudou a história da comunidade lá também, que as pessoas é, é, sempre me via passando na rua e diziam, meu filho vai treinar com você. E eu era simplesmente um atleta. Virou um espelho, né? Virou. E eu falei para minha mãe que quando eu parasse, é, em, em qualquer lugar que eu estivesse, eu ia montar um grupo de pessoas, entendeu? Para retribuir o que fizeram por mim. E aqui nessa comunidade aqui, a gente já salvou muitos jovens, muitos jovens, e né? Sim, não podemos salvar todos, salvar todos, mas assim. Um pouquinho que a gente faz, né? Salvo, Tiago. Falo com convicção, aqui nós salvamos muitos jovens. Hoje tem muitas famílias felizes. É, é, o filho. Não se tornou um, um, um super atleta, não chegou aí para uma seleção brasileira, como muitos já foram daqui para a seleção do Distrito Federal, mas se tornaram grandes cidadãos. Sou cidadão de verdade. Isso né? é que é importante. Eu, às vezes passa aqui, às vezes tem uns que eu nem me lembro, que eu não conheço. Professor, um abraço, depois eu venho aí, Falei, quem é, meu Deus? Passa de carro, é um né? Aluno, tá? Quer dizer, olha, passa de carro, dirigindo, eu digo, olha, que coisa fantástica. Está aí né? na vida, né? Na vida. Nossa, então, isso aqui. O social, ele é muito importante. É o mais importante. Principalmente para uma comunidade é, é gente, como né? essa carente, justamente. Então é isso, Gabi. É, muito, é bom saber essa parte, por isso que eu quis fechar o vídeo falando principalmente disso. Porque a gente sabe né, que há um filtro e nem todo mundo vai querer se desenvolver no esporte ou não vai conseguir. Mas acima de tudo, o que a gente pode fazer por projetos como esse, ou quem se dedica, dedica a vida como o próprio Manuel dedica hoje a projetos como esse, tem uma importância muito mais social, realmente que é benéfica para todo mundo, não hum, só para a família da, da, da, da turma que passa por aqui, mas para nós todos a sociedade, né? Sim. Quanto mais pessoas se desenvolvendo socialmente sociedade e ficando longe, da drogas, longe das drogas, da violência e tudo mais, a gente, todo mundo sai ganhando, né? Manuel, muito obrigado pela oportunidade de você nos dar de vir te ajudar também, eu acho que a gente tem que agradecer por isso. É, e como eu já te falei, como eu já anunciei aqui no vídeo, a gente está buscando outras formas, conversamos aqui nos bastidores para entender mais coisas Sim. e a gente provavelmente deve voltar com novidades aí em breve, contar mais alguma coisa sobre outras formas de continuar contribuindo de maneira continuada, se possível, com o projeto de vocês, né? Muito obrigado mais uma vez e a gente volta, de repente, no vídeo. Eu novo que agradeço a todos, agradeço a Corrida Perfeita por nos dar, nos dar essa oportunidade, entendeu, de continuar é, trabalhando com um pouco de segurança, sabemos que e precisamos muito entendeu? da ajuda é, do poder público, entendeu? do privado, para que tudo isso é, é, não venha a parar, né? Sim. Porque isso aqui é um celeiro de campeões. Muito obrigado, Tiago. Eu agradeço. Valeu, meu Valeu. irmão. Valeu.